Quem quer debater a questão da identidade de gênero, tem que falar sobre as mulheres trans e travestis que morrem todos os dias e pra isso os deputados não falam não fala sobre a situação dessas pessoas trans que estão em situação de violência cadê aqueles que pregam o amor falando do acolhimento a essas pessoas que estão em situação de violência sistemática, só ataca pessoas trans em 2023, quem com a duna passa o pano a morte e pro assassinato, nós somos o país do mundo que mais mata travestis e transexuais e ao mesmo tempo, nós somos Somos o país do mundo que mais acessa conteúdos relacionados ao sexo com as mulheres trans e travestis. Sabe por quê? É o país da hipocrisia. É o país que não fala sobre os temas, que transforma em tabu. As mulheres trans e travestis, elas estão na prostituição compulsória. Porque não tem acesso a emprego, a renda, a escolarização. E estão extremamente marginalizadas porque não tem acesso a direitos civis, moradia, direitos sociais. Se escondem durante o dia para não morrer. Eu queria aproveitar o dia de hoje para me solidarizar com as minhas amigas Duda Salaber e Erika Hilton, que são Federais eleitas nesse país e muito bem votadas, e também me solidarizar com todas as pessoas trans que infelizmente estão ausentes de muitos dos seus direitos. Estou aqui como parlamentar à disposição para lutar em defesa dos direitos das pessoas trans. E mais, eu nunca vou vir nessa tribuna para desqualificar um segmento social com um discurso raso e vou vir nessa tribuna sim para defender. Porque se uma pessoa cristã nesse país sofre preconceito, eu vou estar para defender. Se um LGBT, vamos estar para defender, porque esse é o nosso papel: defender o direito de todas as pessoas.